A gente recebe hoje aqui no nosso estúdio o professor Fernando Piloto dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo. E o assunto é o trigo que já daqui a pouco começa a ser semeado aqui no Rio Grande do Sul e não só no Rio Grande do Sul, mas hoje produzimos trigo no Brasil Central e até no Nordeste. Professor, começo lhe perguntando, tem mais espaço para o trigo brasileiro crescer? A gente sabe que ainda tem uma dependência externa muito grande, né? agora com a questão da Rússia e da Ucrânia, esse temor mundial pelos preços do trigo, é, o Rio Grande do Sul, os outros estados conseguiriam expandir mais para o Brasil, quem sabe se tornar alto o suficiente no cereal? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil tem ainda um potencial muito, mas muito grande mesmo para aumentar a sua produção de trigo, não só de trigo, mas dos outros cultivários de inverno também, como a cevada, o triticale. E nós, aqui na região norte do no estado do Rio Grande do Sul, somos pioneiros né, na introdução desse cultivar, nas nossas lavouras, mas hoje praticamente uh, poucos produtores ainda plantam o trigo no período de inverno por uma questão de preço, por uma questão uh, de produtividade, de clima, muitas vezes, que acaba prejudicando. Mas nos últimos anos, é, melhorou bastante o preço desse grão. É? E nós, como você mesmo falou, nós somos importadores de trigo e nós poderíamos ser grandes exportadores. Nós, como eu comentei, Poucas lavouras ainda são cultivadas no inverno. Né? Nós temos um pousio entre a safra de verão e até a próxima safra. Então nós poderíamos fazer duas e até estar tá se falando hoje pela manhã aqui em reunião é, junto com, com as entidades do trigo, de que é possível inclusive hoje fazer três safras no Rio Grande do Sul. E nós, na maioria dos produtores, ainda fazem uma safra apenas de verão. Então potencial nós temos muito, nós temos muita tecnologia, nós na região temos empresas... Como a própria Embrapa, que produz genética, a própria BioTrigo, que detém aí mais de 90% do, né, do mercado brasileiro de trigo, não só brasileiro, argentino, paraguaio também. Então, nós temos uma boa genética, cultivares com alta produtividade, né? E que cada vez mais vem melhorando, não só o trigo, mas também estamos agora vendo cultivares extremamente produtivas nos, uh, no, na cevada, né? No triticale. Então, eu vejo, assim, que nós. Temos sim, temos tecnologia já à disposição, temos uma boa genética, máquinas, armazenagem. Uh, falta ainda né, uh, alguns, uh, alguns obstáculos a serem uh, superados, uh, como por exemplo, essa maior estabilidade do preço do grão quando ele vai para a nutrição animal. Eu vou fazer uma, uma pequena colocação sobre a nutrição animal aqui e a importância do trigo. É... Historicamente, nós sempre utilizamos nas rações como fonte de energia o milho, né? e o milho é produzido durante o verão. Mas com a melhora do preço do soja, né? com o tempo, o trigo, né? Uh, o milho foi reduzindo a sua produção e aí começou a se ter uma maior demanda desse trigo, que até então ele era produzido e é ainda produzido com o destino principalmente para a produção de alimentos para a população humana, mas hoje cada vez mais se tem uma demanda né, principalmente do trigo, para a produção animal. O Rio Grande do Sul, né, não sei esse ano quanto vai ser o déficit, mas era 1,5 milhões de toneladas, já que nós tínhamos que buscar para atender as cadeias de aves e suínos. Né? Então, uh, tem uma demanda muito, mas muito grande mesmo, por esses alimentos que são né, energéticos, no caso é o trigo. Então, vejo cada vez mais a necessidade de nós uh, produzirmos esse cereal. E vejo que esse cereal sim vem uh, a atender essa, né, essa, essa demanda dessas duas cadeias produtivas agrícolas. E também nós temos aí um desafio muito forte, né? Isso vem se agravando com o Covid, e agora com esse conflito que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, onde nós dependemos de 30%. Do adubo que vem tanto da Ucrânia quanto do Belarus, quanto da, da Rússia, para atender a nossa demanda né, uh, interna, demanda do país. Então, nós estamos agora com essa problemática. Né? Obviamente que o Brasil vai ter que buscar novos parceiros, novos né, fornecedores desses insumos, mas nós estamos buscando, sim, já algumas alternativas. Várias empresas locais já trabalham. Com adubos alternativos, como os adubos orgânico-minerais, né, onde você consegue, através da incorporação de dejetos suínos, bovinos e de aves, ter uma nova, uma, uma nova, um novo tipo de eh, adubo, e esse adubo, então, ele acaba né, suprindo um pouco, muito pouco, obviamente, né, eh, da, da falta que nós temos. Né, no mercado interno, dependendo da importação. Então, algumas alternativas estão surgindo. Outro ponto importante, que deve ser comentado aqui, é sobre a amônia. O Brasil importa 80% né, da sua amônia. A amônia, ela é a base tá, para a produção da ureia, certo? Nós temos fábrica da Iara em Cubatão, São Paulo, nós temos fábrica uh, da Eugel lá em Camassari, em Sergipe, mas nós precisamos fortalecer mais a nossa a produção de amônia, porque as gramíneas, e aí se incorpora o milho e o trigo, requerem muito nitrogênio. E aí o nitrogênio, hoje, ele tem um preço bastante né, elevado. Nós trabalhamos aí com R$ 90,00 a saca 50 kg de, de ureia e hoje já se chegou a comercializar aí por R$ 300,00 a saca de ureia, certo? De 50 kg. Então, um aumento estrondoso. e isso né, é um dos principais pontos que vão aumentar o custo de produção da lavoura né, do trigo, não só do trigo, mas das outras gramíneas também do inverno. E falando dessa escassez de fertilizantes, o que, que o trigo ele pode deixar de resíduos, de palhada, é, de restos de fertilizantes, digamos assim, para a soja? É possível é, aplicar menos é, fertilizante na soja utilizando o trigo como um aliado antes? É, na verdade, é interessante essa pergunta, né? A gente, na verdade, busca, sim, sempre a melhor produtividade, tanto do soja quanto do trigo, né? Então, sim, o trigo ele é uma cultura de inverno que vai ajudar depois. Né, na melhor produtividade na cultura de verão de que forma ele vai ajudar você comentou bem a palhada né ficar palhada a conservação do solo a, evita né que você tenha a lixiviação dos nutrientes do solo essa palhada então o trigo ele acaba melhorando né a, a, a persistência desses uh, minerais que são né o NPK que a gente tanto fala né nitrogênio fósforo potássio no solo e com isso a gente consegue então também ter uma melhor fora isso é importante comentar também a rotação de cultura que muitas vezes o pessoal acaba esquecendo que a rotação de cultura ela é importante claro que aqui a gente está falando de trigo e, e, e soja mas aí pode ser o milho também mas o trigo ajuda bastante também para que a gente tenha um melhor controle aí das doenças né das doenças que acometem o trigo né e cada ano mais tem aumentado o surgimento dessas doenças e é necessário fazer o tratamento com fungicidas, enfim, inseticidas para controlar aí as pragas. Então, o trigo tem também esta vantagem, não só a vantagem de você né, melhorar a performance do solo para a cultura do sorte mas também uh, contribui aí numa rotação de cultura interessante aí para o controle das praias. É, e a gente tem observado um desempenho muito bom do trigo em áreas é, do Brasil Central, lá em Goiás, por exemplo, batendo recorde nacional de produção, mais de 8 mil quilos por hectare, né? É, o Rio Grande do Sul e o Paraná, que sempre foram referências, parece que ficaram um, um pouco bem mais abaixo. O que, que falta para a gente aumentar a produtividade? Na verdade, o grande diferencial é o clima. É o clima, né? Então... O que, que tem de diferencial na região centro-oeste, nessa região de Goiás, né? Lá nós temos a plantação do trigo no período de seca, lá né? Que é um período de que não tem água, mas aí o pessoal usa a irrigação, né? Então a, a colocação de né, irrigação e, e esse porque o trigo ele é uma cultura que não exige muita água, né? Não exige muita provisidade. Então é, lá no centro-oeste tem récords de produção porque você tem um período. De pouca chuva e aí, com a irrigação, você consegue colocar na dosagem adequada né, a água que ele precisa. Às vezes, aqui no Rio Grande do Sul nós temos excesso de chuva, excesso de água. Isso é prejudicial para o trigo, porque ele acaba gerando aí, uh, propiciando aí doenças como a giberela. Né? E a giberela, isso é importante comentar também, ela é, uma, é, é um fungo que ele produz uma micotoxina que se chama de, deoxynivalenol. Essa micotoxina ela é extremamente prejudicial para a saúde humana e animal. Então o governo, inclusive, ele ditou uma nova portaria onde ele busca, então, reduzir os níveis dessa, dessa toxina, que é uma toxina cancerígena, é uma toxina que pode prejudicar a saúde humana quando consumida em altas quantidades, e dos animais também. E nos animais, então, sempre que o trigo não dá, não dá um pH de 78, né, o peso de ele acaba sendo destinado para a produção animal. Só que, na produção animal, nós também precisamos de alimentos de qualidade para que esses animais possam né, uh, dar o melhor resimento zootécnico. Dar a melhor conversão alimentar. Então, um dos desafios do trigo também no ter sido anteriormente incorporado à nutrição animal, né? É esse, né? A presença das micotoxinas. Nós estamos trabalhando agora com várias pesquisas na universidade, é, junto com a biotrigo, é, buscando aí tratamento desse trigo aí com amônia, com né para desativar essa micotoxina, e aí poder sim aproveitar esse trigo né, que tem um baixo pH, né? na alimentação animal sem ter perdas na, na produção desses animais, aves e suínos. Perfeito. Obrigada, professor, pela sua entrevista. E a gente espera que o clima colabore e que seja uma boa safra de trigo a que vem por aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esperamos que, o, que os cultivares de, verão, de inverno desculpe, tenham uma maior rentabilidade do que a de verão, porque a estiagem esse ano, a seca, né, nos prejudicou bastante. E nós temos que buscar cada vez mais alternativas também para esse problema que é a falta de água. Obrigado pela oportunidade obrigado ao AgroLink. E nós da Universidade de Passo Fundo estamos sempre à disposição do que precisar. <SILENCIO>